25... 26... 27... 28... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 35... 36... 37... 38... 39... 40... Quanto que vai? Vai bem. Nossa, já perdi. 5... 46... 47... 48... 49... 50... 51... 52... 53...